A gente vai ter a Giovana. Ó, oh, a Giovana já entrou. Gi, tá me ouvindo? A Giovana não está me ouvindo ainda, eu acho. Giovana, vai nas... Ai, eu... Giovana aí! Aê! Eu... Gente, é o seguinte, eu tô extremamente feliz. Deixa, deixa eu só falar um negócio antes de eu apresentar a Giovana. Porque eu tô extremamente feliz que hoje eu ia fazer uma live. Eu tava com uma ideia de fazer uma live. A live, vo... a live mudou totalmente do foco que eu queria pra melhor, entendeu? Porque eu já tive o Zac Guerra... Eu já tive o Ricardo rent e agora eu tenho a oh. musa do Wilds, que é a Giovana do Casal Nerd. <risos> Hello, gente, how are you doing? I'm fine, you. I'm very well. I'm very well. Gente, eu vou fazer o seguinte, Giovana, se apresente, tá? Eu quero que você fale de você, quem você é, e aí a gente vai explicar para o pessoal também um pouco do seu processo, porque agora a gente vai ter um negócio diferente, gente. A Giovana e o Victor vieram já como residentes para o Canadá então a gente vai ter outro processo e eu só queria deixar aí para você mandar um beijo para Giovana Pepe por favor porque foi pedido dela Deixa eu beijo lá. Giovana Pepe é isso é isso se apresenta Giovana quem você é? para quem não conhece a pessoa vocês vão conhecer agora ela é maravilhosa vai Gi, se apresenta quem é você gente eu sou Giovana Giovana Barino eu sou a fundadora vamos lá do Casal Nerd no Canadá que foi o blog que a gente começou quando a gente começou o nosso processo de imigração quando a gente começou a investigar as coisas para fazer o nosso processo de migração. E vamos dizer que uma coisa levou a outra, e agora eu tenho uma empresa, que é o Casal Nerd no Canadá, que a gente vende os cursos de inglês que eu ofereço. Eu sempre fui professora de inglês, desde que... Eu me entendo por gente, basicamente. Desde, basicamente, desde meus 16, 17 anos. Então, eu dou aula de inglês há muitos, muitos anos, já tem quase 18 anos isso. E... Acabou que o blog acabou trazendo várias pessoas, pedindo pra eu fazer cursos, pra eu dar aulas e tal, e isso acabou virando aulas e cursos e etc, e muita coisa. E agora, a gente tem milhões de coisas. A gente tem Instagram, tem YouTube, tem o blog, uhum. tem os cursos, e eu tenho uma empresa. <risos> tipo, de repente, Giovanna Empresária, aconteceu isso, gente. Maravilhoso. E a lógica... Vende seu é assim, peixe. É, não, e é lógico que assim, <risos> no meio disso tudo, teve um PR bem sucedido. Maravilhoso, maravilhoso. Ó, gente, a Giovana, ela é muito humilde, tá? Ela é muito humilde. Mas aqui nessa live, a gente divulga os amigos mesmo, entendeu? A Giovana, ela vende cursos de IELTS, tá? A Giovana… Giovana vem vende seu peixe, Giovana. Pode vender A gente é parceira. A Giovana é parceira da Chewizy, gente. Vende seu gente. peixe, Giovana. Aqui, a Vou gente falar. pode falar o nome da empresa, Giovana. Não é que nem o Ricardo, não. Aqui, a gente pode falar o nome da empresa. Pode. A empresa… É... A empresa vende vários cursos. A gente tem dois cursos de inglês geral que é o Desafio 21 e o Reaching Advanced, que estão bombando aí. A gente está agora na segunda turma do Desafio 21, que está rodando essa semana. Hoje, inclusive, foi o quinto dia do Desafio de 21 dias. E está sendo muito legal para a galera. É, o Reaching Advanced a gente começou em janeiro, que é um curso para quem é intermediário que quer se tornar avançado. O pessoal também está armando. A gente está recebendo muito feedback positivo. E a gente tem os cursos para a IELTS. Então, a gente tem o IELTS Solo 2.0. E agora, no final do mês, a gente vai... Fundir dois cursos que a gente tinha, que era o IELTS High Class e o Amazing S, eles vão virar o Amazing IELTS 2.0, que vai ser muito incrível. Eu vou explicar tudo e vai ter um evento gratuito de três dias, que eu vou falar tudo de IELTS, um monte de detalhe dessas coisas e tal. Irado. É, vou explicar como é que os problemas que as pessoas costumam ter na prova, a treta que costuma dar, entendeu? É, um... E a gente vai falar tudo isso nesse evento e a gente vai lançar esse curso novo, que é o Edge 2.0, que é exatamente tudo que todo mundo sempre me pede. Além disso, a gente também tem curso para CELPE, porque me pediam para caramba curso para CELPE, porque a gente já tava no Canadá, a gente tem o intensivão de CELPE que tá sempre com as matrículas abertas. Tem também um curso para Duolingo, para prova de Duolingo, mas assim, ele tá quase escondido ali. Se você quiser, você tem que mandar direct, tá? Porque é meio difícil Legal. vocês acharem. É, fora isso, assim, todos esses programas que são super completos, se a pessoa quer treinar para uma habilidade só do IELTS, a gente também tem o curso só da, da habilidade separada, se a pessoa quiser, entendeu? E agora, a gente ainda tá com tudo, tipo, melhor ainda, tem parcelamento, tem um monte de coisa para quem tá no Brasil, um monte de facilidade, a gente tá melhorando cada vez as coisas mais aí. E o mais importante, que assim como o Déu estava falando quando a gente tava falando da treta da empresa, né, do negócio que deu ali, uhum. da... Do, da imigração do Ricardo, hum, né? Quase que fala o nome. É, foi, Veio aqui, mas voltou. Uh, é. Uh, foi aqui, <risos> voltou. É, mas de qualquer forma, como você tava falando, né, o mais importante pra gente sempre foi o nosso cliente. É, e como você tava falando, tem cliente que não é sempre que o cliente tem razão, mas a gente trabalha na, na missão de ajudar os nossos clientes de transformar a vida deles e de eles conseguirem o objetivo deles. Porque eu sei, assim como o Ricardo tá falando, o IATS é só um... Para a maior parte das pessoas, o IATS é só um empecilho no meio do caminho do plano dela de migração é, ou do plano dela de estudar no exterior ou fazer mestrado, ou fazer doutorado. E a minha missão é tirar esse empecilho da, da frente das pessoas, assim. Uhum. É o é, como a Paula tá falando aí, IATS é só sofrência. Então... Pra muita gente, pra muita gente. É o, é o, é o caminho difícil, acho que é um é dos caminhos mais difíceis, né, que talvez a pessoa encare aí nesse começo, né. Sim, Mas... é um dos caminhos mais difíceis, eu acho. Pois é, olha, pois é. Eu, eu, eu, quando, quando me deram a ideia aqui de te chamar, eu tinha dois assuntos que eu queria abordar com você, que eu acho que são importantíssimos, é, e que eu acho que vai agregar muito aí que vocês passaram, que um é o PR antes de vir para o Canadá, e o outro é justamente sobre a fase do inglês, né? Uhum. É, eu queria começar com o inglês, na verdade, para gente, a pra, pra gente… Vamos, vamos falar, já, já que a gente já está falando disso. pera aí, cadê o som? tá sem som, gente? Como assim tá sem som? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo a Giovana? Tá, tá tudo certo? sumiu meu Ao... som? Alguém comenta no chat que tá sem som, eu já eu fico tô doido. Eu tô ouvindo tudo. Eu tô ouvindo você, Deyoti. Ah, o som do bot. O som do bot eu tirei, que agora, pra não atrapalhar. É... Ah, tá. é… Não, que eu tenho um bot que ele, ele lê com português de Portugal. Aí, às vezes, as pessoas mandam beatos. Aí... Ah! É... Que maravilhoso! Aí, às vezes, o que manda, tipo assim… Deote, você é um puta de um cagão. Aí tem um, um, o, o português de Portugal que ele fica falando. É muito bom. Meu bot, ele lê com português de Portugal. Enfim… <risos> Então a gente tem esses dois tópicos que eu queria muito abordar com você, porque a gente já falou do college, as pessoas sabem do college, as pessoas sabem de como funciona, as pessoas sabem mais ou menos como funciona o programa de imigração, mas uma parte muito importante, não só da entrada no college, mas da imigração, é você ter a proficiência no inglês. E muita gente deixa isso meio que de lado e vai deixando isso, vai empurrando isso com a barriga. E isso é uma das coisas mais importantes. Você está vindo para um país que fala inglês, você tem que falar inglês, né? Então, Gi. É, já tem uma pergunta do que ali, que ele tava falando a diferença entre o Cell pip e o IELTS, tá? Que eu quero que você guarde aí na caixinha, para você falar daqui a pouco, pra gente <risos> também das diferenças. Oh. É, mas eu queria que você falasse principalmente do IELTS um pouco. É, e que preparações a pessoa pode fazer, é, né? Obviamente, já puxando sua sardinha, fazer o teu curso também, que é, que é interessante uhum. pra caramba de fazer. Mas a preparação prévia, né? Antes dela vir pro Canadá, né? E... Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa preparação, sobre o IELTS em si, e depois dessa comparação entre o IELTS e o CELPIP também. Eu acho que tudo isso é mega relevante e a primeira coisa que é importante de frisar é que as pessoas é, não só negam a importância do inglês, mas elas sobreestimam, superestimam, como é que a gente fala isso em português? É superestimam. They, uh -huh. they overestimate, elas superestimam uh -huh. a capacidade Sim. delas de falar inglês, ou, ou seja, o nível delas de inglês. Então, o primeiro passo sempre de tudo é a pessoa descobrir qual o nível dela de inglês hoje real, oficial. Não é o nível dela do cursinho que ela fez lá do bairro dela, não é o nível dela no curso X ou Y do Brasil, que eu também não gosto de ficar falando o nome de curso, mas, assim, é o nível dela realmente dentro do que a gente chama do Common European Framework, que é um, um padrão internacional setado lá na Europa, né? It's a Common European Framework. Então, eles, eles fecharam esse padrão e é utilizado ao redor do mundo, é utilizado por Cambridge. Os melhores cursos utilizam isso, esse padrão. E é bom que a pessoa descubra esse nível. Então, se ela quiser descobrir o nível de inglês dela, eu vou até aproveitar aqui, vou abrir aqui, vou jogar pode, um link do Pode mandar link. Aqui. Pode mandar link no chat, tá? Vou botar o link no chat para vocês. Só queria fazer um adendo só... aqui, obrigado Paula Gomes pelo pelo comentário ali que ela falou que tá surpreendida como o Deote é um ótimo apresentador. Muito obrigado, Paula, tamo junto. <risos> e realmente você está fazendo um excelente trabalho, tá de parabéns. Obrigado, é... obrigado. <risos> então, eu deixei aí o link para vocês façam o teste de nível, descubram o nível de vocês porque a maior parte das pessoas elas renegam o inglês porque, na verdade, elas acham que elas estão bem. Elas acham que tá tudo sussa, que tá de boa, que elas vão conseguir o IELTS tranquilo. Aí quando elas vão, chegam pra fazer a prova e não conseguem, aí elas tomam aquele baque, aquele choque. Uhum. Então a primeira coisa é se, se dispor a ser honesto com você mesmo e descobrir que não tá tão bom assim o negócio pra você poder traçar um caminho. E aí, dependendo do nível que você realmente tem, o seu nível real, você vai ter que traçar um caminho que muitas vezes não tem nada a ver com IELTS ainda. Você vai ter que melhorar o seu inglês geral. É exatamente porque tanta gente procurava a gente, tipo, ah, eu quero fazer o seu curso de IELTS. Aí eu falava, tá, você tem que ter pelo menos um nível B1, que é um nível intermediário. Faz aqui o teste de nível. Aí a pessoa fazia o teste de nível, não dava nem o B1. Aí eu falava, olha, não é para você fazer o nosso, te... o nosso curso de IELTS, eu não vou conseguir te ajudar. Você não vai conseguir evoluir só com o nosso curso de IELTS, é você precisa estudar inglês em geral. E aí começaram a me pedir muito, muito, muito que eu tivesse cursos para as pessoas melhorarem o inglês delas. Então, surgiu o desafio 21 dias para quem está começando do zero e está no básico, etc. E surgiu o reach in advance para quem está saindo do intermediário. Porque até um aluno nível B1 intermediário, se ele quer uma nota muito alta, que é normalmente o que a gente precisa para a imigração, a gente precisa lá do CLB9, que é 7778 no IELTS, né, que é 7 em tudo e 8 no listening. Uhum. É, é uma nota muito alta e o aluno, ele tá no nível B1, ele não vai conseguir isso com 3 meses com 6 meses de curso de IELTS. Ele vai precisar aí melhorar o nível de inglês dele e se ele chegando num B2 aí dá pra gente começar a pensar em 6 a 9 meses de estudos pro IELTS para ele conseguir essa nota, porque é uma nota desafiante até para quem tem um nível super avançado, até para quem é uhum. C1, às vezes é difícil de tirar. O C1 é um nível avançado, tá, gente? É Até difícil de tirar essa nota, principalmente em writing e em listening. É, é só fazer um adendo, na verdade, de que você não comentou. Que o IELTS, me corri se eu estiver errado, mas ele não é uma prova só de inglês. Ele é uma prova de conhecimentos gerais em inglês. Ele não tá testando, <risos> não é? Ele não tá testando só o seu conhecimento em inglês. Ele tá testando o seu conhecimento também. Eu lembro quando eu fiz o meu IELTS que eu, a minha redação foi escrever sobre um evento esportivo grande que teve no seu próprio país. E aí, assim, se você não tá antenado no que tá acontecendo no mundo também, cara, você tá ferrado. Eu escrevi sobre a Copa, que teve no Brasil na época, eu escrevi sobre a Copa. Só que eu viajei no meu texto. Eu viajei, eu tirei 5.5, foi horrível, foi horrível. <risos> Eu viajei, Giovana. Eu fui falar da Copa do Brasil, da, da Copa do Mundo no Brasil. Aí eu fui falar da lesão do Neymar. Aí eu fui falar de teoria da conspiração que o Neymar não se vendeu. saiu do tema total, né? Eu saí total do tema. Mas isso acontece na minha vida, Giovana. Você sabe, a gente foi na tua casa esses dias, a gente conversa e a gente vai indo. O, o bagulho vai indo, entendeu? E, e eu, não, eu não consigo me manter um tema. Então, pra mim, foi horrível essa parte da redação. E aí, pra, pra mim, foi isso, né? Você tem, você tem uma prova de conhecimentos gerais em inglês, é, é, né? Fala um pouco disso também, pra <risos> gente. Querendo dizer, quando você fala conhecimentos gerais, mas assim, gente, não é um show do milhão, assim, que não, você tem não. que, tipo, escolher uma opção e tal, e só vai ter uma resposta certa. Não é exatamente isso. Mas você, você precisa trazer um certo… Eu diria que é uma certa propriedade acadêmica de você ser capaz de discorrer sobre certos tópicos, sem sair muito do assunto e se mantendo dentro do que eles desejam. Não do que eles desejam, porque eles não têm um limite ali. Mas dentro do que eles te pediram para discorrer sobre. E aí, às vezes, a gente pega um assunto e a gente fala de várias coisas que… Assim, tem a ver… Da lesão sim, do Neymar. É Sabe? Igual a lesão do Lemar Ninguém mas, pediu falar da lesão do Leymar. Mas não era um exemplo. Porque, por exemplo, se eles queriam falar de um evento grande é, que aconteceu no seu país, ou que aconteceu né, no país que você vender, você poderia estar tá falando né, de, por exemplo, a preparação do país todo para aquilo. Obras que foram feitas, mudanças de coisas, a inconveniência para a população... Ah, mas como que isso... Aí os lados positivos, como que isso traz retorno para a população, é, como que isso melhora o turismo, como que isso aumenta a capacidade da economia, como que... Eles querem mais essa, essa, essa, a, essa tese, vamos dizer assim, um pouco mais acadêmica, menos, menos é, emotiva, até um pouco mais abstrata, do que eles querem umas coisas, assim, muito específicas. Mas eu, eu concordo que tem algumas coisas que as pessoas precisam lembrar, que é até de escola, porque por isso que eu falo que ele é mais um teor acadêmico. Se você pega um texto que está falando de, por exemplo, coisas de história, ele tem datas e períodos históricos, é, é muito normal, tem, tem uma parte lá do curso que eu estou explicando essa parte, e aí tem um exercício para o pessoal praticar, e aí, de vez em quando alguém erra a questão e fala, mas 1800 e, sei lá, 1805, não é século 18? Aí eu falo, não, gente, vamos voltar lá para a escola. Então, é século 19. Lembra que depois do 1801 passa a ser século 19? Sim. E aí a pessoa erra a questão pela questão de não lembrar de como era isso na escola. Não porque ela não conseguiu ler o texto, entendeu? E então, aí, algumas toma coisas toma pau, uhum. entendeu? <risos> Ó, oh, o Vitor o tá aí no chat. O Vitor tá, não tá em casa, não? Cadê o Vitor pra ele eu, aparecer? O Vitor tá em casa, sim. Ele tá trancado no, na caverna dele ali. Não, peraí. A gente quer os dois. É casal nerd no Canadá. Não é só a Giovanna nerd. A gente quer os dois, gente. Chat, cadê? A gente quer o Vitor. Cadê o Vitor? Eu não ouvindo. Ô, Vitor, você está ouvindo? O Vitor tá tava no chat. Ele tá no chat aqui, ó. Essa mina do casal nerd é gata demais, ele falou aqui, ó. Mas eu nunca sei se ele tá ouvindo. Às vezes ele tá fazendo três coisas ao mesmo tempo. Eu conheço o Vitor. Não, gente, ó, sobe a hashtag no chat agora, Vitor Vem Pra Live, hashtag Vitor Vem Pra Live, já. Já, hashtag Vitor Vem Pra Live, eu quero... Cadê o cabelo lindo do Vitor? Ele tem que mostrar aqui na live. Vai lá buscar ele, Giovana, a gente quer os dois, a gente quer os dois. Amor, estou pedindo pra você vir. Você está ouvindo o pedido da população. Olha aí, olha o tanto de hashtag aí, ó. Vitor vem eu pra sei, live. Eles estão mandando um monte de hashtag, vem. Estão <risos> mandando um monte de hashtag. Segue a hashtag, pelo amor de Deus. Olha lá, Vitor vem. Aeeeeeeeee! Caralho! Aê! Baixa um pouquinho mais, baixa um pouquinho mais. Aí. Puxa uma cadeira, cara, senta no chão, vem. Vem, vem eu, pra live, eu, cara. A... Eu tenho uma leve impressão que o Vitor tá raidando. Mais ou menos. Tá regando? <risos> Mas, gente, eu. Eu, eu, queria, eu queria ouvir do Victor também o ele negócio não tá te de ouvindo, TI, gente. Peraí. Ah, tá. Peraí. O Victor tá me ouvindo? Peraí, fica trocando no Discord aqui. Eu, ele tá trocando no Discord, eu não sou uma pessoa tão ágil ainda. Gente, o Vitor é de suma importância pra essa live, porque ele, ele foi direto com o TI. É, foi direto com o Piar sendo TI, TI, cara. cara. Só que agora Sim. tá dando um retorno, Gi. Você colocou no, no, na caixinha aí, tá dando um retorno agora. Tem que baixar Sim. um. Tá um baixo. pouco o som da sua televisão. <risos> abaixe um pouco o som da sua televisão, amiguinho. Tá. Melhorou? Som, som, então, teste, a teste. Paula, a Paula tá jogando na real aí. Na verdade, quem veio não foi eu, não. Foi a, foi a Gi. Eu vim então, encarregado eu, pela Gi. Não, eu sei, mas você trabalha com TI, é isso que eu quero dizer. Sim, eu sou garoto de programa. <risos> Faz a propaganda da <risos> sua live aí de amanhã. Ah, inclusive, é, vai rolar uma live amanhã que eu vou contar toda. Eu vou contar toda a minha história. Do, Olha aí. Desde que eu cheguei aqui como desempregado, imigrante desempregado, até, até hoje, onde eu tô, para todas as empresas e tal. Amanhã, 10 da manhã, daqui de Vancouver, 3 da tarde. 3 do da Brasil. tarde do Brasil. Lá no é... tá nosso canal o Manda o, o link da sua live aqui no. Coloca escreve para mim aqui exclamação SH traço SO espaço e coloca seu seu nome. Peraí, que você tá querendo muita coisa de uma <risos> vez só, calma. Eu tenho que primeiro é porque, pegar o link. É porque aí já eu tenho um bot aqui que ele já já mostra aqui o Ah, era Twitch, Vitor, é no YouTube. Não, não, no YouTube. Ah, é no YouTube. Então joga o link aí, joga o link do YouTube, então. Desculpa, se eu fosse na Twitch. Joguei o tweet. link, joguei o link. Tá jogado o link. Pronto, am amanhã, então, 3 horas da tarde do horário do Brasil, vai ter live do, do, do Vitor falando da, da parte de TI. Mas eu já vou adiantar essa live aí, Vitor. Eu, eu quero perguntar, eu quero perguntar. A gente Pergunte. já vai adiantar. Aproveita, você vai... vai ter mais um... 15 minutos com o Victor até ele levantar aqui. Então, então tá bom, então tá bom. Pera aí, Giovana, a gente vai voltar pro IELTS daqui a pouquinho, tá? Combinado. A gente volta pro IELTS, mas é que eu recebo muita, muita, muita pergunta de profissional de TI que quer emigrar pro Canadá. E me perguntar, Adelte, ah, como é que tá a área de TI em Saskatchewan, sabe? Como é que tá a área de TI em St. John's? E eu não sei, eu, eu sei que você também não sabe, mas você pode falar de Vancouver, entendeu? É, <risos> Fala pra a gente o área... que, que você trabalha aqui, cara. Como é que foi pra arrumar esse emprego? Se você puder falar um pouco de média salarial também. Não o seu salário, obviamente, mas a média salarial dessa área. Posso, posso falar Se sim. foi difícil, se não foi. Fala um pouco da, pra gente aí. Então, eu vou, vou contar. Já vou dar uma, uma prévia da live de amanhã. Prévia, hein? Exclusiva do Deote. Uma, uma prévia Out. exclusiva pro Deote aqui. Peraí, chega a mais, prévia. Vocês têm tá que assistir né? a live amanhã do Vitor pra poder ver o tudo. O Vitor não vai contar tudo nessa live. Ele vai contar uma prévia. Isso aí, <risos> isso aí. É, vamos lá, eu cheguei aqui... Eu consegui meu primeiro emprego aqui em Vancouver em uma semana. Caraca! É, foi esse o tempo que demorou para eu conseguir. Eu já tinha, assim, eu já trabalhava como engenheiro sênior do Brasil, já trabalhava para uma empresa internacional, inclusive, para uma empresa, uma Fortune 500 e tudo mais. Então, é, algumas das minhas qualificações que eu já tinha no Brasil me facilitaram muito conseguir um, um emprego aqui rápido, né? Foi, foi bem rápido, assim, eu até falo para as pessoas, cara, é, é, apesar de ser rápido para conseguir emprego na área de desenvolvedor, só posso falar como, como programador, né? É, na área de desenvolvimento tem muito emprego, tem muito, muita vaga, mas assim, é, até o meu caso foi até um pouco rápido demais, sabe? Eu deu uma piscada. É, é não, eu, só, eu só aumentei sua câmera aí para aparecer mais vocês. Ah, legal. Ah, tá. <risos> aí, então, é o seguinte... Foi isso, eu demorei uma semana para conseguir o meu primeiro emprego. Eu cheguei na segunda-feira, eu tinha uma entrevista na, na quinta-feira, claro na, quinta. na quinta, tinha uma entrevista na quinta, eu fiz uma outra entrevista e? na sexta e na segunda-feira eu estava é, tava com o um contrato assinado. E aí eu, aí eu pedi para os caras, eu tive que pedir para os caras, falou, oh, deixa eu só ficar essa primeira semana aqui, que é a primeira vez que eu pisei no país, eu não quero chegar e começar a trabalhar full time logo, me dá duas uhum. semanas aí só para eu... O Vitor chegou e ele não queria raleiro. trabalhar no começo, gente, é o contrário de, de, de, do resto da humanidade, entendeu? <risos> <risos> me, dá um, me dá um tempinho aí, uma semaninha aí, Só pra eu poder dar um rolê, conhecer a cidade e tal. A gente tava morando no Airbnb ainda, cara Não tinha nem casa Botei uhum. o endereço do Airbnb no meu contrato lá na empresa <risos> o endereço deve, da casa dos outros Deve ter ficado até o final, né? Não, eu atualizei, tem que As atualizar E que, o que, que foi é, esse emprego, foi cara? Qual, qual área que foi? Como é que foi isso? Cara, é, eu sou programador, né? Eu conheço, obviamente, já trabalhei em várias áreas, mas a minha função principal é como programador, eu sempre falo que eu sou garoto de programa, e eu fiquei, cara, assim, eu já estou há muitos anos trabalhando nessa área, eu sou um clássico caso de uma pessoa que não se formou em TI, inclusive, eu não tenho formação, não sou formado em ciência da computação, eu sou formado em música acredite se quiser. Grande é, músico, inclusive. Fiz um, é, eu fiz um curso técnico de desenvolvimento de jogos para computador, e aí, esse curso técnico lá em 2000 e quando? 2011 2011 Acho que foi. 2011 eu fiz esse curso técnico e ele que me levou pra entrar nessa área, assim. Aí, de, mas assim, de lá eu corri muito atrás sozinho, sabe? E é um curso técnico desse me deu uma, uma entrada, assim, mas não, não me deu uma base fuderosa, assim, sabe? Sobre nem sobre programação. Eu tinha aula de desenho, cara. Eu, meus desenhos, eu, eu, eu meu. O pauzinho sabe, <risos> torto, tá ligado? Pô. Aquele bonequinho de pau, né, bonequinho de... de... de... de, de pau. É, tá é... é, tudo errado. <risos> Mas, e assim, aí? Então foi, foi... foi esse meu primeiro emprego, assim. Aí, eu já passei... hoje eu tô na minha terceira empresa, aqui no... No Canadá. Aqui no Canadá, né? já. Hoje eu trabalho para Shopify, que é uma das grandes empresas de tecnologia do mundo, né. Uhum. É, não sei se vocês conhecem a Shopify, a Shopify faz... é, é uma das grandes do e-commerce, né? Concorrente da Amazon, e... né, basicamente. É, é, é um concorrente forte da Amazon, inclusive, né? E por, de outra forma, mas é um concorrente forte da Amazon. E eu vou na live, assim, contar todos os detalhes aí sobre como foi essa trajetória, quanto tempo eu fiquei em cada lugar, qual era a cultura dos lugares e tal. Uhum. Vamos falar de tudo isso amanhã. Legal, legal. Eu queria que você… assim, obviamente que vai, vai, vai ter a sua live amanhã e aí o pessoal consegue ver mais em depth, né, o, que, uhum. o que, que você vai falar sobre isso. Só queria que você uma, falasse um pouco sobre a, a, a parte de salário, porque o pessoal pergunta muito dessa área de TI. Sim. É, principalmente na área de programação, E você comentou um negócio super importante. Eu tenho, eu tenho um cliente meu, o, o Daniel, não sei se o Daniel tá aí na live ainda, mas ele também é desenvolvedor de games. E ele perguntou sobre isso eu também não sei responder muito sobre salários. Uhum. Então, cara, se você puder passar um acha? pouco, tipo, de programação, de web, de front, de back, de games, se tiver uma, uma, uma noção, assim, sabe pra gente entender, sabe? Sim, claro, claro. Galera, vai anotando aí, já pega o lápis, começa a digitar no chat pra ficar registrado pra quem perder, entendeu? Que é, é isso. É riqueza isso, vai. É, então, é é, salário de programador, vamos lá. Normalmente um júnior vai tá estar em, em. vai ganhar em média aí. Vai, normalmente um júnior está começando em torno dos 60 mil. E eu não consigo. Eu, 60 mil por ano, né? Isso é 60 mil dólares canadenses por ano. Né? 40, 50 mil. Isso, obviamente, eu estou falando das empresas mais comuns, tá? Porque essas outras empresas maiores de tecnologia elas pagam outros. É, elas pagam outros salários mais diferenciados, digamos assim. Né? E as empresas também tem equity, também tem participação na empresa, tem essas coisas todas, mas as empresas mais comuns, assim, que são as que tem maior demanda, na verdade, hoje, por exemplo, hoje lá no Shopify a gente tá com uma meta de contratar mais 2.021 desenvolvedores, é desenvolvedor dois da mil? é gente pra cacete que a gente vai contratar lá. Gente, é, desenvolvedores, mas... manda currículo pro Vitor aí, gente. é... <risos> Acho que na Shopify você já não vai estar tão envolvido com isso aí, né? Não, eu posso mandar sim. Pode mandar. É, pode mandar? Ah, pode, então, pode, mandar? Então, pode, mandar? pode mandar? Olha aí, ó. Olha aí, gente. Caraca, vocês vieram assistir uma live do The e já vão sair com o emprego. Olha que loucura. <risos> não posso não perder. É, não é bem assim. Calma, não olha que calma. loucura. Calma. E outra, tem que passar na entrevista, bicho. Não é fácil, não. Tá certo, passei, eu faço, tá eu é. Já perguntaram ali, ó. Pode mandar mesmo? Mano, manda, manda o link do GitHub na live amanhã. Vai lá na live do Vitor amanhã, ó. Quem quiser mandar currículo lá, vai lá, lá, lá, lá na, na live do Vitor amanhã, às três da tarde, lá no canal do YouTube, beleza? É, é sério. Então, pra, pra falar, um, falar um pouco mais do que do salário, então o Júnior normalmente ganha em torno dos 60 mil. É, um, um pleno, que no Brasil chama pleno, mas aqui chama... Aqui ele chama intermediate mesmo. Vai estar tá na faixa aí de uns 80 mil, né? Uhum. É, e para sênior, normalmente vai de 100 mil para cima. E aí, dependendo da empresa, chega a 170, 180, 200 mil. E aí depois você tem outros <risos> níveis, né? Depois do sênior, você tem o staff developer, você tem o principal engineer. E... Eu tava fazendo <risos> conta aqui na calculadora, gente. Desculpa. 80, 80 mil por ano dá na faixa de 6.700 dólares. É que, é, é que aí, a, gente, isso é 100, a gente. não fala é por ano, imposto, né? mas Isso é. é o valor bruto. Ah, sem imposto, é. Sem imposto. É. Vai, vai pra faixa de uns 4.500, então, mais ou menos líquido. 4.800 por aí. Com 80 mil, sim, dá mais ou menos uns 5 mil líquido no mês. 5 é, mil dólares é. líquido no mês. Lembrando no que momento. assim, né, gente? A gente fala muito sobre custo de vida por aqui também. As pessoas falam, ah, porque é muito caro, Vancouver, não sei o que e tal. Gente, com, com um casal, um ganhando 5 pau, o outro ganhando 5 pau... Você tá aqui, filho. <risos> uhum. você, você mora num AP maneiro, numa casa maneira, tu tá compra... Você tá parcela teu Tesla tranquilão, sabe? tipo tranquilão. Dá. Dá, assim, e é isso que as pessoas falam muito, né, cara, que às, às vezes as pessoas olham pra gente que mora aqui e falam, nossa, eles são milionários, ninguém é milionário, é que a, a, a, o salário é maior, né, por, por, por trabalho, né, no Brasil eu, você não ganharia verdade, isso, né? Eu, eu não diria que o salário é maior não, eu diria que o poder de compra é maior. O poder de compra é isso. uma pessoa que ganha os mesmos 5 mil no Brasil não tem o poder de compra que a gente tem aqui. Sabe? Exato. E um prog... Eu não tenho a menor noção. No Brasil, o mesmo trabalho que você faria seria o mesmo dinheiro, só que em reais? Tipo, 5 mil dólares, 5 mil reais? Basicamente, tipo, se. É, basicamente. Se eu tivesse numa empresa grande de tecnologia hoje no Brasil, eu provavelmente estaria ganhando o quê? Uns, uns 13 mil por mês, eu acho. Talvez. 13 mil, 13 mil por mês. Eu lembro que na época que a gente estava pensando em ir para São Paulo, você fez aquela entrevista para o Mercado Livre. Fiz uma entrevista no Mercado Livre. E eu acho que, que era não... coisa de 8 ou 9. Eles ofereceram mil, é. E aí a gente fez a Caraca. matemática e falou, não, mas para o custo de vida de São Paulo nem não compensa mudar. Não tinha que ir para São Paulo. Por 8 não, mil. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. É. Bom, agora se você fosse ter alguma proposta para voltar para o Brasil também, o mínimo que você ia pedir era 50 pau, filho. Não tem, é, não. <risos> não tem o que fazer, né? Isso, isso é... Isso não é muito louco. não aceitava a proposta pro Brasil. Não tem, nem se for 50 pau, né? Não, acho que não. <risos> nem se fosse milhão, coisa de milhão, não aceitava, não. É. Não aceitava, né? Agora, você consegue falar um pouco também sobre a parte de games, cara, de, de salário? Você tem, tem conhecimento cara, disso ou não? no geral, eu vou te dizer o seguinte, tá? É, as pessoas perguntam muito de, ah, mas ir pra área tal, e pra área tal, e pra área tal. Pelo que eu sei, no geral, não muda muito. Tá. Fica aí nessa faixa é, é de 50, essa, 70 para é, júnior, né? É, é essa faixa em qualquer lugar é, para tipo... Você, ah, você vai trabalhar com games, você vai trabalhar com, com os RP, web. você vai trabalhar com web, você é front-end, você é back-end, você é DevOps. É tudo isso, é tudo nesse nesse ballpark aí, é tudo nessa. E a Glassdoor região. ajuda, como o Matheus está falando ali. Na dúvida, joga no Glassdoor. Que é, tem o Glassdoor a, tem bastante informações. Tem a sobre referência até pelas vagas, pelo tipo de, de, de função o, e tal. O que, que é o Glassdoor tem? só para as pessoas poderem entender o que, que é o Glassdoor também? O Glassdoor ele é um, um ele é um site que concentra informações sobre empresas e e a galera coloca os salários lá, tipo funcionário, ex funcionário coloca o quanto que eles que eles ganhavam lá. Ó, oh, oh, o pessoal pedindo um spoiler aí da live amanhã. <risos> Tem é pessoal já tá pedindo talvez. um curso de garoto de programa e você vai ter que ver na live <risos> amanhã. Assim. <Talvez. risos> Olha, eu tenho certeza que pelo menos umas 20 pessoas vão amanhã nessa live aí pra poder dar uma olhada. Você vai receber uma chuva de currículo aí, filho. Tô falando, hein? <risos> é Tô falando, vai receber uma chuva de currículo. E aí, cara, me fala, é, você, te, você sentiu uma diferença muito grande entre o, o, o, o, o espaço de trabalho em si mesmo, né? Hoje você trabalha de casa, né? Uhum. Mas você, tava, você, você sempre trabalhou de casa com isso ou você trabalhava no escritório mesmo, eu queria entender o espaço, né, o, a, a diferença pessoal mesmo, de, uhum. né? de seres humanos juntos ali, é isso que eu quero entender. Cara, no, eu, eu trabalhei no escritório aqui aqui no Canadá, eu tava trabalhando no escritório até já, não, até março, já não né? até março do ano passado, até fevereiro do ano passado, na verdade, eu tava trabalhando em escritório aqui, e cara, ambiente de escritório, honestamente, é bem legal, é, a, a... A última empresa que eu estava trabalhando antes de ir pro Shopify era uma empresa muito bacana. Nossa, o escritório deles o escritório era, escritório muito, era, lindo. Massa. era gente, muito massa. Era muito massa. A gente fazia churrasco toda quinta-feira, fazia churrasco. A gente ia sair na hora do almoço, ia lá, comprava picanha, comprava não sei o quê e fazia churrasco com a galera. tipo. Que maneiro. Tinha, fazia festa direta, era muito legal mesmo assim, o ambiente de escritório. Eu tô até um pouco triste que agora o Shopify não tem escritório mais, eles acabaram com todos os escritórios. E, Por causa e, do Covid. Reza a lenda que os escritórios do Shopify eram um espetáculo, assim putz, e por causa do covid, fecharam os escritórios por causa do covid. Começaram por causa do covid e decidiram encerrar e ficar o mundo inteiro remoto de vez. Caraca, todo mundo trabalha remoto, que doideira. Todo mundo trabalha remoto, é. Tá. Que doideira, que doideira. Legal, legal. Então, cara, eu não vou ficar te fazendo muita pergunta sobre isso, então para o pessoal poder ver amanhã na sua live, então eu sei que você tem bastante coisa a fazer. Se precisar voltar, pode voltar, a gente vai continuar com a G, que tem muita Tranquilo, coisa ainda pra gente a falar a com a G. Aqui que... <risos> Vou deixar a gente assumir que ela que é a estrela aqui. Ai, eu ah, eu sou a estrela. Só, só um adendo, viu, gente? se vocês viram no meu Instagram que eu postei uma foto de uma costela essa semana. Foi feito pelo Vitor, viu? Fui comer lá na casa dele. Olha que... Ah, olha aí. Foi um espetáculo. O Vitor, além dele ser um músico maravilhoso, ter essa barba deliciosa que ela tem, cheirosa. Profissional de TI, foi direto para o Canadá com piar, ainda faz uma costela. Não tem como não gostar do Vitor, cara. É uma pessoa sensacional. <risos> O eu Vitor, tô... Eu, tô... De... eu tô devendo fundir pra vocês, viu? Tô devendo fundir tá a gente vai sim, marcar, cara. a gente vai marcar Tá sim, vamos sim, é sim. Valeu, queridão, vou deixar Victorinho vocês aí Humberto, tá ganhando Valeu. Aí, Olha só, na minha... vez quem é isso? Valeu, Vitão <risos> Vamos voltar pra Giovana, então, gente Obrigado aí, a presença do Vitor Foi muito bom disso, se você puder botar o fone de volta seria top, porque tá dando um tá dando retorno aqui na... Sim. na live aqui Vamos fazer isso, peraí Bota o fonezinho de volta. E aí, chat, como é que tá? Vocês estão legal, Gente, desculpa que eu não tô respondendo muito chat, tá? É pra também ter... Pra não, não ser mal educado com, com os nosso, com nossos convidados aqui, tá? De não cortar eles e tudo mais. É, mas eu tô lendo os comentários de vocês aqui. A gente ainda vai continuar bastante tempo. Depois que a Giovana for embora também, a gente vai continuar falando com vocês, tá? A gente vai trocar uma ideia. É, pra quem não me conhece, sou o Thiago Deotti, sou dono da Too Easy Travel Canadá, a gente tem agência de intercâmbio, tanto no Canadá quanto pra Austrália, é, trabalho com mais de 25 países, a gente tem agência em São Paulo e Curitiba também, estamos abrindo uma agência nova agora em Toronto, então, se vocês precisarem de qualquer coisa em relação a intercâmbio, línguas, profissionalizante, é, college público, é de privado, eu sou o cara. <risos> a Too Easy, a Too Easy é o cara, a é o cara pra <risos> gente fazer isso, é... E aqui, pra quem chegou agora também, eu faço lives aqui na Twitch toda segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas da noite, com jogos de terror. Nas sextas-feiras, a gente fica batendo esse papo aqui, a gente fala de intercâmbio, a gente fala besteira, a gente toma uma breja, a gente fala de um monte de coisa bacana. E nas segundas-feiras, a gente para pra assistir alguma coisa interessante aí na internet por aí. Beleza, só pra fazer aquela minha propaganda básica aí pra vocês. Gi, vamos voltar pra você, eu tenho umas perguntas pra te claro. fazer. A gente tava... A gente, eu, eu queria ainda voltar um pouco naquele assunto do IELTS que a gente tava tendo, é, e fazer a pergunta pra você, que é… Todo mundo fala muito do IELTS ou do CELP ou do TOEFL ou do Duolingo. Explica um pouco as diferenças pra gente entre, entre essas quatro provas. Ou se tiver mais alguma também, que eu desconheço. Mas explica um pouco pra gente essa diferença das provas. Tem muita prova, tá? Calma. Tem Vou... muita, né? Mas Tem fala as muito. principais. Não precisa, não precisa levar muito, não Vou precisa focar... falar detalhe, Vou focar... mas… É. Vou qual focar... que é a mais fácil? Todo mundo pergunta. Qual, qual, qual que é a mais fácil? Essa é maravilhosa. <risos> Qual é mais fácil? É, é. Vamos voltar vamos voltar aí no centro, no cerne da questão, tá, gente? Vamos separar aí entre essas três provas que acabam voltando muito para Canadá, que é a IELTS, CELP e o Duolingo English Test, que começou a ser aceito a partir do início da pandemia. E a gente não sabe até quando vai ser aceito por todos os colleges ou alguns colleges, porque nem todos aceitam. Então, só para deixar muito claro, o Duolingo, ele só serve mesmo para alguns colleges. Você tem que verificar com os colleges o Deotti provavelmente sabe disso até melhor do que eu, porque tem college que aceita, tem college que não aceita. A Depende nota muito. vai depender do college. Uhum. É, ela é uma prova que você faz na sua casa, e com seu, o com seu computador mesmo, mas tem vários requisitos de segurança, e ela é uma prova complicadinha até por causa disso, porque muita gente começa a fazer a prova, dá algum problema, dá algum erro, aí tem que... É, bem, dá alguns pepinos técnicos, ela é uma prova que de vez em quando acontece isso. Mas ela é uma prova que funciona, que o pessoal pode usar para o college, se o college aceitar, etc. Tem a prova do CELPEP do IELTS. E aí, é, vamos lá, o CELPEP, ele é basicamente... Acho que 90% dos casos, ele é só utilizado para imigração canadense. Tá? Uhum. E ele, normalmente, só é aplicado no Canadá. Ele começou a ser aplicado nos Estados Unidos há um tempo atrás, acho que na Arábia Saudita, mas ele não é aplicado no Brasil. Então, acaba ficando só para quem está no Canadá mesmo. E ele é uma prova mais voltada para imigração. Tem alguns colleges que aceitam o CELPIP? Tem. Mas você tem que ver lá nos, nos requisitos de language deles se eles aceitam essa prova. E não é muito comum, é raro, tá? Uhum. E, por fim, tem o IELTS. E o IELTS se divide em dois. Que é o IELTS Academic, que é para quem vai fazer universidade, college, etc. E o IELTS General Training, que é para quem quer imigrar. E aí, você tem que fazer uma das duas provas para... Dependendo do seu propósito. E aí, de vez em quando, tem alguém que vai fazer college, né? Daí, começa com curso, e fala... Ah, vou fazer meu arts acadêmico não sei o quê, mas eu já quero estudar para tirar a nota lá para imigração. Eu falo, não adianta, não, você vai ter que fazer é outra diferente. prova, tá? É. Pode tirar o cavalinho da chuva, que você não pode usar a mesma prova. Você não vai poder usar o academic para fazer a sua imigração. Você vai ter que fazer a general training. Então, isso é uma coisa que as pessoas se confundem muito. E aí, entra nesse quesito de qual prova é mais fácil. É, Assim... Do, do bom português, se você é muito bom de inglês, o Duolingo vai ser super fácil, de verdade. Não vai ser uma prova muito difícil, não, tá? Mas se você precisa... É... E além do que realmente é o seu nível de inglês, o Duolingo vai ser uma péssima prova para você. Porque você não vai conseguir treinar. E ele é uma prova que, como ele, é, ele utiliza tecnologia, é, ele utiliza inteligência artificial para calcular o seu score. Depois de cinco, seis perguntas, ele já definiu qual é o seu nível. Então, se uhum. você... Você não consegue meio que enganar aquilo ali. E aí, você acha que a prova inteira foi fácil, que você mandou super bem. Mas é porque, depois das perguntas iniciais, ele mantém no seu nível. E você só uhum. termina a prova. Ele não te uhum. desafia muito mais, nem muito menos. Ele sabe qual é o seu nível, ele fica só naquilo. Então, ele engana ah, muitas pessoas. As pessoas ele... acham que vai ser fácil e não, não é exatamente isso, entendeu? Ele tem um algoritmo que já entende o seu nível e ele mantém a prova naquele nível. Então, eu posso chamar isso de uma malandragemzinha do Duolingo? Do não é exatamente uma malandragem. Eles, eles usam... Aí, a gente tá falando de algoritmo. Aí, talvez, seria mais a alçada do Vitor mas eles usam... É um, um banco de dados enorme. Eles têm é, validação estatística para fazer essa verificação, tá? E está fazendo isso, mas é, não é que. Não é que é um, um, uma. Né? Mas eles acabam meio que te enganando, te fazendo é, acreditar que você. Ah, que você foi bem e tal. E aí, quando vem o resultado, você fala, eu achei tão fácil, como assim e tal? Mas ele não te desafiou, você não vê as coisas impossíveis que você veria no IELTS, dependendo do uhum. seu nível. Se eu olharia para o IELTS e falaria, essa questão é impossível, eu não consigo fazer isso, você não vai chegar nem a ver isso num Duolingo. É, uhum. E aí, o CELP e o IELTS, eles funcionam mais da forma tradicional. Todo mundo vai receber acesso às mesmas perguntas, do mesmo jeito, e aí vai ter que fazer todas elas, e aí vai ter o resultado. Então, o Duolingo, ele, ele inclusive tem um banco de dados que ele é variável. Então, eu faço uma prova... Se eu fizer outra prova no outro dia, a prova vai ser completamente diferente. Se eu fizer outra... Mesmo eu, Giovana, tendo o mesmo nível de inglês e não errando nada de propósito ou qualquer coisa, cada prova vai ser diferente. Então, é, eles têm um dado lá que a pessoa ia precisar fazer a prova um milhão, não sei quantas vezes, até começar a repetir pergunta pra ela. Então, ah, toda nossa. vez que você faz a prova, é uma prova nova. Um negócio assim. Entendeu? Isso, isso é muito louco, isso é muito louco. Eu lembro quando eu fui fazer a minha prova, é, foi, foi um nervosismo grande. Porque tinha, tipo, 200 pessoas na sala. E, e eu ainda fiz aquela prova antiga, que ainda tinha os alto-falantes, né? Na, na prova do listening, na hora do listening. E hoje já não é mais assim, né? Esse negócio… Do, acho que tem com fone, alguma coisa assim, né? É, tá um pouco melhor, tem, né? Tem hoje. um local de prova que ainda usa o sistema de caixa de som. Tá? Tem uhum. local de prova que ainda usa esse sistema de, de caixa de som se for prova em papel. O problema é que, desde a pandemia, eles cancelaram praticamente todas as provas em papel, porque para financeiramente compensar, eles precisam de ter um número muito grande de alunos na sala, como você está falando, ah, 200 pessoas, 50 pessoas. Então, eles preferiam fazê-lo, já que não podia ter muita gente aglomerando, né, eles preferiam fazer tudo no computador. E aí no computador você faz com fone de ouvido mesmo, até porque cada pessoa dentro da sala com, que tá num computador diferente tá fazendo uma prova diferente, ninguém tá fazendo a mesma prova não. Sim, é, eu, eu acharia muito melhor se eu tivesse feito com fone de ouvido do que ficar com aquela porra daquela caixa de som e eu não conseguia nem entender direito o cara tava falando, e quando eu fiz era sotaque britânico ainda, né, o Wilds ele tem sotaque britânico ainda, o que é o pior ainda, o que foi... Assim, pra mim, eu, eu, olha, eu, eu não consigo falar bem do Wilds, porque pra mim foi uma experiência Pode falar trau... lá, o quanto você foi... quiser, eu já escutei tudo. É, não, pra mim foi muito traumático, tanto pra mim quanto pra Paula. A gente fez um do lado do outro, e assim, foi uma, foi uma experiência tão traumática. Foi, foi muito traumático. A gente conseguiu, e ainda não consegui a nota que eu queria, ainda mandei pra revisão, paguei mais não sei quantos dólares lá, ainda mandaram, os caras mandaram a mesma nota. Falei, não, é essa nota mesmo, né? E, puta, pra mim foi bem... Foi, foi, foi bem, bem complicado. Agora, Gi, pra gente não entender muito nesse, nesse, nesse papo do IELTS, eu queria passar pra um outro assunto que foi a residência permanente antes de vir pro Canadá. Né? Porque a gente conversou com o Zac, a gente conversou com o Ricardo, todos eles conseguiram, né, o que tá no processo ainda, mas o Ricardo conseguiu a residência permanente via de estudos e vocês não estudaram aqui, vocês já vieram direto com o Piar. Então Sim. conta pra gente um pouco da sua história também, como que foi isso, como que vocês conseguiram a residência antes de vir pra cá. Eu sei que foi uma loucura, então fala pra gente. Cara, eu gosto muito dessa história, porque por mais que tenha muitos, muitos desafios assim. É, até, até quando eu escuto as histórias, tipo a história do Ricardo, eu vejo que a nossa história foi muito boa. É, a, a de vocês se... foi tranquila, viu? Foi, foi até bem tranquila, comparativamente, né? O que, que aconteceu? A gente decidiu que a gente queria migrar, e hum, no início, até eu, eu cogitei a Austrália e tal, a gente até fez uma consultoria dessas, assim, de imigração que você paga para falar com o cara. E aí, a gente foi falar com o cara, e o cara falou, tipo, ah, não, o perfil de vocês não tem interesse na Austrália, então vocês teriam que vir para fazer um curso superior, ou não sei o que, ou não sei o que lá. E quando ele começou a falar os valores, eu falei, nossa, não, não tem nem como tirar esse dinheiro, não sei nem da onde pra fazer isso. E eu falei, cara, acabei de fazer um mestrado, tô com o menor pique de ficar fazendo graduação de novo, qualquer coisa, eu tô querendo ver a academia com um, um pouco de distância nesse momento, porque eu tava há muito tempo fazendo mestrado e foi muito cansativo. E aí a gente meio que des desapegou, falou, ah, então não dá pra ser e tal, não sei o quê. E aí um dia uma amiga minha falou, ah... Eu tenho uma prima que tá morando lá no Canadá, ela tá morando em Vancouver. Desculpa, falei, você, você tinha falado na Austrália? Você tinha falado na Austrália no começo, você foi... falou errado ou vocês entraram pra Austrália primeiro? A, a gente pensou, né, a gente fez a, ah, tá. a consulta, mas aí depois que a gente fez a consulta, a gente meio que desistiu, desanimou. E aí... Essa minha amiga falou, ah, eu tenho uma prima que tá morando lá no Canadá. Eu falei, ah, é uma pena que no Canadá neva muito. Eu não gosto de neve e tal. Eu não gosto mesmo, gente. Isso não é... Isso é coisa de conhecimento da, da nação, assim. Eu não gosto Spoiler, de neve. Ninguém é, gosta, Giovana Ninguém é, gosta. Nem os canadenses. Ninguém gosta. Eles chamam de white shit. Ninguém é, gosta. É, eu concordo. Eu super concordo. It's, it's pure white shit. Mas it's pure white forma, shit. De qualquer forma, eu falei, ah, então, não, não anima. Ela falou... Ah, não, minha prima falou que lá em Vancouver quase não neva, não sei o Ela começou a falar um monte de coisa boa de Vancouver, eu falei, hum, tá bom. Aí fiquei com aquela pulga atrás da orelha, e fui pesquisar no Google, que eu gosto muito de pesquisar as coisas no Google, e aí eu descobri que realmente quase não nevava aqui em Vancouver, descobri a temperatura média, descobri várias coisas, e falei, ó, oh, Vitor, se quiser ir para o Canadá, eu topo se for para Vancouver, porque ele já falava de ir para o Canadá há muitos anos, que ele queria sair e vir para Canadá. E eu falava, não, não quero virar colar no Canadá, de jeito nenhum, não vou, não vou, não vou. Aí eu falei, ah, então tá bom, então começa a ver. E aí, quando eu comecei a pesquisar, é lógico, porque a gente mais acha na internet o pessoal falando que... Ah, se você é de TI, você vai conseguir um emprego rápido, não sei o quê e tal. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu falei, Vitor, parece que se você fizer o seu teste do IELTS, não sei o quê, e a gente se cadastrar no Job Bank, talvez você receba uma oferta de trabalho e a gente consegue vir. Então, a gente marcou o IELTS do Vitor antes do meu. Ele fez o IELTS, uhum. sei lá, em maio. Aí ele foi, foi pra Brasília, fez o IELTS. Não tinha IELTS na nossa cidade, em Vitória, no Espírito Santo. Então ele foi pra Brasília, que era a data que não Que não é Santa que Catarina, ir. eu sempre falo. <risos> eu sempre confundo o Espírito Santo com Santa Catarina. É uma coisa muito Sim. louca, gente. Desculpa. <risos> <risos> e aí ele foi, fez a prova, voltou. Quando ele voltou, que eu continuei pesquisando, né, com os dados do IELTS dele, eu descobri que... Assim, a internet me enganou, vamos dizer assim, que não era nada disso. E aí, eu continuei fuçando, fuçando, fuçando. E, gente, eu, eu fuçava assim, eu li uns blogs que, tipo, você entrava no blog e você falava gente, isso daqui não é uma informação de qualidade. Mas eu lia, eu lia tudo, eu lia absolutamente tudo. Foi assim que eu descobri o blog de uma menina que morava em Vitória. E aí, essa menina que é a Márcia, que foi uma fofa... Eu mandei uma mensagem para ela, ela me deu até o WhatsApp dela. A gente conversava no WhatsApp. E ela me falou, não, você tem que pesquisar lá no fórum. Eu, que fórum? Nem sabia que existia fórum. Aí ela, ah, meu canal é da Visa fórum. Aí eu pesquisei, eu falei, cara, eu joguei no Google, mas eu não tô conseguindo achar, você tem o link. Ela me mandou o link, aí eu achei o fórum. Aí, depois que eu achei o fórum, aí foi. Aí eu comecei a pesquisar tudo, aí eu percebi que eu tinha... Eu comecei a achei a CRS Calculator, e o fórum era todo em inglês. Então, eu tinha que pesquisar tudo em inglês. Eu pesquisava tudo em inglês e comecei a fazer as simulações do CRS2. E aí, quando eu fiz algumas simulações com tipo, um o perfil do Vitor dava, sei lá, 380 pontos. O meu perfil dava 475, 480, 483, dependendo do que a gente simulava. E eu falava, ó, oh, então tem que ser eu. Então vamos fazer meu IELTS Sim. logo. Aí eu fui e fiz meu IELTS no meio do ano. A gente ainda teve que esperar as minhas férias para eu poder fazer, porque eu dava muita aula, tinha minha carga horária muito cheia, eu não conseguia viajar a qualquer momento. Fui, fiz o IELTS. A gente pegou esses dados, a gente aí também ao mesmo tempo a gente, enquanto o Vitor foi fazer o IELTS, eu estava descobrindo essas coisas, a gente foi fazendo o ICA da gente, o ICA Report, né? Isso tudo eu fui descobrindo lá as informações no fórum, então a gente conseguiu já. Quando chegou o meu resultado do IELTS, eu acho que a gente já estava quase com todas as documentações, porque o ICA ainda não tinha chegado. Aí um mês ou, ou algumas semanas depois chegou o form do ICA, que na época a gente precisava do form, eu acho. E aí a gente conseguiu inserir todos os dados, ah, não, não foi isso. O do IELTS eu precisava do form em papel, porque o número que tem no IELTS só vem no form em papel. Mesmo que você uhum. tenha pego o resultado no site, você precisava do form em papel. Aí demorou uns dias a mais para chegar esse form. Chegou, a gente cadastrou nosso perfil lá no pool. Eu acompanhava os fóruns e aí foi nessa época que eu comecei a, a criar o blog e escrever. Eu, eu ia lendo e estudando como fazia o processo. E eu ia digerindo aquilo e escrevendo tudo em português, porque eu... Eu fiquei muito frustrada que eu não conseguia achar informação fácil. Todas as informações que eu achava eram umas informações meio calhordas, assim. Meio, tipo, falsas. Tipo, ah, se você for de TI, você vai conseguir um emprego mágico, uma oferta de trabalho e vai conseguir migrar Ah, eram umas informações, tipo, não, você tem que ir com o college ou qualquer coisa assim. Então, se eu tivesse caído nessa, a gente não ia perceber que a gente tinha o um perfil para imigrar direto, que a gente não precisaria necessariamente investir no college. Porque, vamos ser sinceros, eu já tinha mestrado no... A maior parte das pessoas que vêm fazer college é uma estratégia pra imigração. Mas eu já tinha mestrado, Vitor, já tinha duas faculdades. A gente não precisaria ter outra formação. Não era perfil para estudar. Isso é muito importante a gente frisar. Porque não é perfil... De, de, depende muito do perfil. Às vezes as pessoas ouvem isso e falam, ah, vou imigrar direto também. Mas a pessoa não tem o que vocês tinham. Que era um mestrado, duas faculdades, já o nível de inglês avançado. Então assim, galera que tá assistindo, é só para poder fazer um adendo também que... O, o, quando a gente ouve relatos desse tipo, a gente tem que lembrar sempre que isso foi um relato da Giovana da história da Giovanna e do Vitor. A sua história vai ser diferente, né, o que você tem é diferente. Muitas vezes vem fechar intercâmbio com a gente, vem falar, ah, mas eu não tenho, eu tenho uma faculdade só, meu nível de inglês não tá bom ainda. Então faz sentido você estudar, né, no caso, no caso deles, eles já tinham tudo que eles podiam fazer no Canadá, eles fizeram no Brasil, uhum. basicamente, né. Só pra, só pra fazer esse adendo, né, do, do, do que você tá falando. Porque às vezes as pessoas falam... Igual quando a pessoa ouve que o Steve Jobs não fez faculdade. Ah, vou largar a faculdade também. Ah, não é assim vo, que funciona, vo, né, gente? Você não é o Steve Jobs. Você não é o Steve Jobs. É, então, só pra lembrar, assim... Momento a sua mãe, tipo, você não é todo mundo, sabe? Você não é, é tipo todo isso. mundo, é exato, é isso. É exatamente isso. Então, assim, precisa... Gente, eu tinha... Faculdade, mestrado, o Vitor tinha duas faculdades, né? Porque uma era a faculdade bacharel de quatro anos, e a outra era um, um tecnólogo de dois anos e meio. É, tanto eu quanto ele, a gente tinha inglês avançado. O Vitor, durante uma época, foi professor de inglês também. É, então a gente sempre teve inglês avançado. Então, tipo, a gente tinha o perfil perfeito para fazer a imigração direto. O que me, me levou e motivou a escrever o blog é porque, mesmo a gente tendo perfil perfeito, eu não achava ninguém falando informações pra quem tinha o perfil perfeito poder cortar esse caminho, ia nesse atalho. E tinha, parecia que só tinha o caminho de fazer o college ou o caminho de conseguir uma oferta de emprego. Parecia que só tinha essas duas coisas. Então, Ou vai eu pra acabei... Halifax. É, ou vai pra Halifax, ou qualquer coisa assim. Então, eu acabei investindo em escrever o blog, porque eu falei, cara, se essa informação ajudar outra pessoa que tava tão perdida quanto eu, melhor coisa do mundo, eu vou ficar muito feliz. Vou ajudar pelo menos uma pessoa a conseguir me melhorar, mudar a vida dela e tal, melhorar os processos. E aí, eu comecei a escrever. E, e início nosso processo já estava andando. É, o primeiro draw que teve logo depois que a gente criou o nosso perfil, a gente não entrou, porque foi um draw de 590 e tantos pontos. As pessoas hoje choram na internet porque... Ai, tá muito alto, porque 475 pontos, 470 pontos. E eu falo, gente... 2016 tinha draw de teve draw de 900 pontos, se eu não me engano. Eu tenho certeza que teve draw de 590 e poucos, porque uhum. foi um pouco antes do meu. E aí, tipo, teve um outro que foi 480-483. E seria a pontuação que eu teria tirado se no IELTS o meu Writing tivesse batido 7,5. O meu Writing bateu 7. Eu não tinha a menor expectativa do meu Writing bater 7, porque eu tinha feito um IELTS antes, que meu writing bateu 8. Uhum. E na época que eu, eu peguei o meu White General, eu fiquei puta, eu queria pedir Remark e tal. Só que na época o Remark demorava uma média de quatro a seis meses. E a gente não queria esperar Nossa. quatro a seis meses por um Remark. Melhor fazer então, outro. né? Era melhor fazer outra prova. Então, a gente falou, ah, deixa assim mesmo. O Vitor falou, Vitor muito racional, olhou e falou assim, não, mas já dá 480 pontos, vamos cadastrar assim mesmo, a gente vai conseguir e tal, tá tranquilo. E aí, quando veio de 483, eu me senti, assim, a pior das pessoas. Tipo, ah, a culpa é toda minha, a gente não pegou o, draw, o ITA agora porque eu não consegui a nota lá e, pô... e frustração. E, ainda como professora de inglês, né, dá uma frustração ainda maior. Eu falo, porra, eu sei que os caras avaliaram errado. Se eu tivesse pedido remark, eu conseguia e tal, não sei o quê, pá. pá, pá. E aí, eu fiquei meio frustrada, até acho que talvez briguei com o Victor nesse dia. Tipo, era pra você deixar de fazer o remark ou alguma coisa assim. Aí, o draw seguinte foi a um draw de A culpa de 400. qualquer pessoa. <risos> aí, o draw seguinte é, deu 475 pontos, a gente tinha 480 e a gente entrou. Tipo, Maravilhoso. Então, eu acho que a gente teve uns três draws até a gente receber o ITA, foi super tranquilo. E aí, como a gente fez o nosso processo, não teve nenhum desses estresses de, tipo, fulano não mandou documento, ou fez isso, ou fez aquilo errado, ou analisou. A gente, a gente analisou tudo. A gente teve alguns é, momentos de ataque cardíaco, tipo, quando eles pediram documentos adicionais. Mas isso tá tudo história lá no blog. Eles pediram documentos adicionais da gente, e a gente, caraca, como que a gente faz pra mandar documentos adicionais? O que, que é isso? Aí uhum. vai, Giovana, se enfiar no fórum, estudar e ler o fórum, ler o fórum, ler o fórum. Pra ter Bota garantia... Bota o link do blog aqui pro, no chat também, o pessoal tá falando. Você tá falando do blog? Bota, bota o, o bota. link aí também, Gi, pra gente... Pro pessoal que tá curioso aí, gente tá colocando o link do blog da Giovana aí. Tem toda, toda a explicação de como ela fez o processo sozinha também e tal. Tem. E tá aí, pronto. Desculpa, pronto. Pode, pode continuar, Gi, só, só pra vender teu peixe aí também. Sim, <risos> e tirem informações de lá, gente. Tá lá exatamente pra vocês tirarem informações. E aí a gente... A gente nisso, a gente... Descobriu como que fazia para mandar os documentos adicionais, mandamos do nosso jeito, do jeito que a gente achava que ia dar certo. E deu certo mesmo. É, e aí, fomos esperando, e você tava falando com o Ricardo, né, como é que foi quando você recebeu o, o e-mail, né, que é o, uhum. o Golden E-mail, uhum. que é o um e-mail do PPR, que foi aprovado e tal. E na época que eu fiz, que foi 2016 para 2017, tinha um negócio, assim, que rondava nos fóruns, que era assim, quando atualizava no seu perfil, é, porque hoje em dia o seu perfil no, dentro do, do CRA lá, de, dentro da parte de imigração, na verdade não é o CRA, desculpa, mas dentro da parte de imigração lá do, do governo canadense, no seu perfil você consegue ver exatamente quais são as etapas, qual é o tempo, o prazo, eles, eles detalharam cada etapa. Que mas é na minha época não era tá. assim, era é, é uma é bagunça. É muito mais fácil que o da Austrália, tá, Giovana? Eu vou te falar, o da Austrália é uma bagunça do caralho. Você não consegue saber, não é por pontuação, é uma desgraça. Tá Só, é, só pra não. fazer esse adendo aí, porque o Canadá é muito mais fácil que a Austrália, tá, gente? Deixa eu já deixar isso claro. E o do, do Canadá já era mais fácil que a Austrália na época. Porque é, eu lembro que eu entrei no da Austrália pra tentar buscar informação, e eu falei, cara, isso daqui é um... tipo... É uma bagunça, isso daqui não dá para achar informação, eles estão escondendo a informação, eles não querem dar informação. É, não, isso? Eles, é isso mesmo, tá, eles não querem mesmo. Eles não querem dar informação. Eu falei, tá bom, então tá, então dane-se. Foda-se a né, Austrália. E aí do Canadá eu consegui achar mais informações, então achei muito mais fácil né, de navegar esse sistema. Mas na época, as etapas do processo para quem tava dentro do sistema, você não tinha muita informação. Então o que o pessoal falava nos fóruns é que quando atualizava o seu background check como feito ou como in progress, estava quase na, na época de você receber o seu PPR. E aí, eu lembro, foi, foi em fevereiro, isso. É, e aí, eu lembro que uns dias, eu não sei, eu tava à noite, assim. E aí, eu, eu já tinha até dado uma desapegada, porque antes eu checava o site, tipo, a cada hora, sei lá. Porque é ansiedade, né? Pessoa ansiosa, assim. Uhum. Checava muito. Aí... Eu tinha conseguido desapegar, sei lá, ficar umas duas semanas sem olhar. Quando eu olhei, eu olhei isso saí toda feliz, comemorando. Fui pro Vitor, oh, background check, tá em progress, não sei o quê. Que legal, que alegria. Uhum. Fiquei super feliz, pulei. Falei com a Márcia, que tinha me ajudado, mandei mensagem pro pessoal e tal. Aí, fiquei super feliz, falei, ai, gente, tá, tá, tá perto de chegar. Uhum. E aí, eu lembro que tá, esse tá perto era, tipo, daqui um mês, um mês e meio. Sei lá, era mais ou menos isso. Aí, eu lembro que, sei lá, passou... Uma semana? Quatro dias? E aí, eu tô em casa, no meu intervalo de almoço, que eu, vou, eu trabalhava perto de onde eu, eu, eu morava, e eu voltava pra almoçar. Então, no meu intervalo de almoço, às vezes, eu dava uma recostadinha, assim, pra dar uma descansada. E eu tava lá recostando, meio que eu, rodando o meu e-mail, aí, de repente, eu olhei um sei um e-mail. Okay. <risos> aí, eu olhei aquilo, aí eu falei, acho que isso é um golpe. Aí, eu abri o e-mail. Aí, conforme eu comecei a ler, Aí eu comecei a ler, aí eu ia, voltava, ia, eu voltava, ia, eu voltava. Aí eu vento! vento, comecei a gritar escandalosa na casa. Ele veio achando que eu tava morrendo, né? O que, que houve, João? Tipo, o que tá acontecendo? Tipo, ele não entendi. Eu, tá provado, tá provado! Aí eu pulei, tinha um ventilador rodando no teto, eu lembro que eu quase bati a cabeça no ventilador, eu quase decepei a, a, a cabeça mesmo. E aí pulei em cima dele, a gente começou a comemorar. Caraca, foi provado, foi provado. Aí... Muito legal. A gente ficou muito feliz, muito feliz. Nunca vou esquecer essa cena. E... A, o, o momento depois desse foi como a gente estava no Brasil, né? A gente tinha que mandar passaporte pelos Correios, né? Então, isso deu uma leve ansiedade também, até o passaporte voltar com todos os documentos e tal. E quando chegou, Sim. tudo junto. Aí a gente falou, não, tá tudo aqui, agora a gente vai contar pra todo mundo, porque a gente não tinha contado pra ninguém. Aí a gente contou ninguém pra sabia, todo mundo. Ninguém sabia, nem sua família, ninguém sabia que, que vocês estavam fazendo isso. Uhum. Caraca! A gente Mãe, aqui... tô indo pro Canadá, sou residente lá, foda-se o Brasil, nunca mais eu volto. Acabou. A, gente tinha, a <risos> gente tinha alguns amigos que sabiam porque tinham planos parecidos, a gente acabou descobrindo que eles tinham planos parecidos, então a gente sabia, eles sabiam... E a gente tinha alguns amigos que sabiam porque também eles eram vizinhos nossos e tal. Foi a, até a amiga que me contou de Vancouver, então eu acabei compartilhando com ela. Mas assim, a família da gente não sabia. Então, depois que a gente pegou mesmo o documento na mão, aí a gente foi contar. Porque a gente não queria criar também uma ansiedade ou um, um nervosismo neles e tal. E imagina, né? Se todo mundo soubesse. Aí, tipo, a gente tenta, aí fracassa. Aí, tipo, a gente tem que, além de ficar triste porque fracassou, ficar contando pra todo mundo que pra fracassou todo mundo. porque todo mundo já sabia. Aí a gente achou melhor deixar uma miúda, entendeu? Olha, eu vou te falar, falar que... que a isso é uma coisa que a gente só aprende com o tempo mesmo, né, porque eu faço isso direto, assim, ah, uma coisa tá pra acontecer, eu já falo, não, aconteceu e tá, vai rolar e não sei o que, aí depois vem a frustração e você tem que falando pra todo mundo que puta, não rolou, assim, sabe. Eu tô pra falar dessa franquia de Toronto também já faz umas semanas, assim, sabe, até o, até a gente fazer o negócio dar certo, sabe, eu tava tipo, ah, eu quero falar, eu quero falar, eu não podia falar, e aí hoje eu, tá, beleza, vamos falar, porque já tá tudo certo, já tá tudo, tudo indo, assim, sabe. Então, eu, é, é complicado isso mesmo. Eu aprendi isso, não sei muito como, mas foram algumas coisas que aconteceram, assim, quando eu era mais nova, com coisas de trabalho, algumas frustrações que eu tive no trabalho, de falar as coisas para as pessoas, e depois me sentir, assim, meio maltratada, alguma coisa assim. Acabei aprendendo isso, então, quando foi a coisa do processo, eu falei, não vamos, vamos fazer isso com a gente, e nem com as outras pessoas, porque se não der certo, a gente vai passar... Fazer elas passarem por isso à toa, sabe? Elas vão passar por uma ansiedade, por um medo de ficar sem a gente, por qualquer coisa, e aí se não der certo, a gente vai continuar aqui, e aí? Elas vão passar por isso tudo à toa. Não vamos entrar muito nesse mérito, entendeu? Você então, sabe tipo. Que... De Desculpa, só, só que você comentou um negócio, me, me, me fez ter uma lembrança aqui do, do seguinte: você falou, ah, porque vai, é, vai deixar as pessoas frustradas e vai deixar as pessoas ansiosas à toa e não sei o quê. É… Eu, eu sou tão ansioso com esse tipo de coisa que, assim, eu lembro claramente do dia que eu fechei meu intercâmbio. A primeira vez que eu fechei meu intercâmbio. Eu tava na casa da minha mãe. Aham! Uhum. E aí, a gente pagou. E, e assim, às vezes quando eu falo para meus clientes gente, eu sei exatamente o que vocês estão sentindo é porque eu realmente sei o que vocês estão sentindo, sabe? Porque assim, eu lembro quando eu paguei o meu intercâmbio e eu olhei pra minha mãe, e aí um olhou pro outro, e minha mãe, assim, vai pros Estados Unidos uma vez por ano, ela é diretora internacional de uma empresa, então ela sabe como é bom fora do Brasil, ela sempre teve um sonho de que eu fosse embora. E aí eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, você sabe que, assim, eu não sei se, se você pensou nisso, mas eu não volto mais. E aí a mãe falou assim, ela olhou pra mim, eu, eu tava esperando uma resposta, tipo, como assim você não volta mais? a mãe olhou pra mim e falou assim, eu sei, filho. E eu espero que você não volte mesmo. Tipo... Espero que, que você construa sua vida lá fora, porque esse lugar aqui não, não, não te cabe. Eu lembro que a mãe falou isso, esse, esse país não cabe em você. E eu fiquei tipo, caralho, sabe? Tipo assim, uhum. e aí choramos. Aí o Felipe, eu chorava. Então, choramos, eu e minha mãe, e oito anos estamos aqui, né? Já faz oito anos que eu falei isso pra minha mãe. E até hoje, minha mãe nunca falou pra mim pra eu voltar ou pra... Sabe, tipo, às vezes tem aquela pressão de... Ah, mas quando que você volta? Quando que não... tem Não, nunca teve essa pressão. A, a pressão agora é o seguinte, quando que você vem pra cá, mãe? Sabe, quando que eu vou trazer você pra cá? Quando que eu vou te dar o piar Quando que você vem, vem se aposentar aqui? Né, então, essa, isso que você falou é bem, é bem tocante, na verdade, assim... Sentimentalmente pra mim, porque me lembra justamente essa cena. Eu... Ninguém sabia da minha família, né, da... De, de, de todo mundo, ninguém sabia. E aí, só sabia minha mãe, meu padrasto, meu irmão e tal. E, cara, eu lembro claramente dessa cena. Minha mãe falando, cara, eu sei que você não vai voltar, sabe? Espero que, você, espero que você não volte. E a mãe quer sempre melhor pros filhos, né? Então é interessante isso que você comentou mesmo, de, de não deixar, né? Ah, acho que isso é, é, uma, é uma coisa interessante das pessoas ouvirem também. Pra segurar um pouco a emoção, porque tem tanta coisa… Durante esse processo que a gente não pensa, isso é uma coisa que as pessoas não pensam, né? Tipo, cara, peraí, eu não vou falar nada pra minha família até o negócio dar certo, sabe? Pra não gerar uma frustração. Eu tenho um cliente meu aqui que ele faz Twitch também, inclusive, a gente virou brother aqui da Twitch, a gente se ajuda e tal, ele falou, cara, eu não vou falar pra ninguém que eu tô fazendo intercâmbio até sair. Sabe? Até sair. E aí, na Twitch dele, eu, ele fala, ah, o Deote eu, eu sou cliente do Deote Aí a gente fala, tá, o quê? Aí ele falou assim, não, o Deote casou eu e minha mulher. O Deote é padre. Aí a gente fica falando que eu, que eu, que eu casei os dois, para ninguém saber o que que é. O pessoal aqui sabe quem que é, olha lá, o Davidson tá já dando, mandou tá ali. Tá dando spoiler pessoal aí, já. Ah, mas agora ele já falou, agora ele já falou. Agora, <risos> agora ele já falou. Enfim, gente, desculpa, continua. Eu só queria fazer esse adendo, só para mas... falar que é importante da família mesmo. Eu acho que é super importante. E, assim, cada um sabe a família que tem, né? Tipo, tem famílias e famílias. Tem família que vai super te apoiar e vai entender que você não vai voltar e tudo bem. E tem família que vai rolar uma chantagem emocional fodida. assim. Você tem que saber também que vai rolar a chantagem emocional fodida. Você tem que estar preparado pra isso. Então, sabe? É, saiba com, com quem você tá lidando. Assim, por sorte, a gente não tem famílias que ficam... É, dando uma chantagem emocional, qualquer coisa, eles estão com saudade da gente. Eles falam, ai, ah, tô com saudade, quero ir visitar, quero que vocês venham visitar, a gente tá com saudade de vocês, etc e tal, entendeu? Mas não fica aquela chantagem de, tipo, ai, vocês me abandonaram, ou qualquer coisa assim e tal. E aí, tem que também ter todo um preparo de como você vai lidar com isso emocionalmente. Porque não é fácil é. quando a pessoa começa a jogar essa pala aí de tipo, você vai me abandonar e tal. A gente ainda, ainda mais no Brasil, que tem essa culpa de que os filhos têm que cuidar dos, dos pais e etc, não sei o quê. Então tem que tomar maior cuidado com essa parada aí. Essa Mas tipo, é... pra... Desculpa, pode falar. Não, pra, tipo, pra gente foi muito tranquilo, era isso que eu ia falar. Pra gente ainda foi muito tranquilo. Quando a gente foi contar, eles ficaram tristes, choraram, aquela coisa toda mas eles sabiam que um não cabia mais a nossa vida no Brasil, era isso. É, o pessoal tá até comentando aqui no chat, aqui, ó, o Matheus tava falando ali, ó, meu caso, chantagem emocional total aqui e tudo mais, e ó, o Frys ali também, ó. O Frys é marido da Lori, que a gente tem uma chamada na próxima semana, inclusive, já vão virar cliente também, e é, assim, a gente, a gente tem que tomar muito cuidado, é… E, e principalmente nós, como, como influenciadores, como criadores de conteúdo, eu sempre tomo muito cuidado com as palavras que eu falo, mas eu sempre tento, eu sempre tento instruir o pessoal para levar, levar essa situação de uma forma que seja saudável pra todo mundo. O que eu quero dizer com isso é, se os seus pais não são a favor disso, ou se a sua família não é a favor disso e tudo mais, e, e é o seu sonho, você não tem que abandonar o seu sonho por causa da sua família, né? Eu vou uhum. falar uma coisa, depois eu vou falar outra pra poder explicar, tá? Pra, não, pra, pra não, não parecer estranho. Os seus pais já tiveram os sonhos deles. Já fizeram as coisas deles, né? Então existem pais, e hoje eu tenho a idade que minha mãe tinha quando eu era criança, então eu consigo entender um pouco isso. É... Os pais já tiveram os sonhos deles, já criaram a vida deles. Eu acho muito errado o pai tentar... Puxar o filho e guardar o filho naquele ninhozinho, sabe? E não deixar a criança crescer e o filho crescer e voar sozinho, né? E aí vem essa, essa coisa de, ah, quando é que você volta? Quando é que você volta? Quando é que você fica aqui? Não, eu não quero que você vá, não sei o quê e tudo mais. Eu tenho esse problema com a minha avó. A minha avó, até hoje, a minha avó me liga e pergunta, tá, e quando é que você vai voltar? Só que a minha avó tá doidinha já, tadinha, tá veinha, então a gente... A gente deixa, entendeu? Minha avó, minha avó falou assim pra mim. Ela falou, filha, mas o que, que você tá cheirando aí no Canadá? Volta aqui pro Brasil, a avó te arruma um emprego no, no, no mercado pra você empacotar uns negócios no mercado, aqui em Itapevi, aqui. Aí eu fico pensando, eu falo, puta, avó, olha... Eu vou pensar nessa sua ideia, viu? De voltar e empacotar coisa no mercado, de ajudar o caixa do mercado, eu vou. Nada, nada contra, né? Obviamente é o emprego, mas tô falando assim, não Sim, cabe. Sim, mas... Não cabe na minha realidade. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, gente. Se você, igual o caso do Matheus, né? Comentou ali. Eu, eu acho que o que, mais, o que mais importa é você bater um papo franco com a sua família. Do tipo, olha, isso vai ser uma coisa que vai mudar a minha vida, né? Isso é uma coisa importante pra minha vida. Isso não é uma coisa importante pra sua vida. Quer dizer, pode ser importante pra sua vida depois de um tempo. Porque já imaginou se você depois a oportunidade de morar no Canadá, se eu consigo te dar o PR, porque quem é PR consegue dar o PR pros, pra, pros pais também. Né? Então, assim, é, é você bater um papo franco com a sua família, tipo, cara, olha só, é o meu sonho. É, eu preciso disso, sabe? É uma coisa que eu preciso viver. E, assim, é, muita gente se prende ainda nessa parte da família. E não faz, não deixa o sonho acontecer por causa disso, né? Eu acho isso um pouco... Eu acho isso um pouco errado, sabe? Da, da, da família querer te prender e dessa cultura brasileira de, cara, eu tenho que ficar embaixo da asa da minha família sempre, sabe? Não tem, cara. Não tem. Aqui no Canadá, moleque com 18 anos vai fazer faculdade em outro estado, em outra província, e os pais, acabou, sabe? 18 anos tá tacando pra fora de casa. E é um né? aspecto então, cultural né? mesmo, a expectativa que os pais têm, às vezes. É, porque aqui a expectativa dos pais é bem diferente. Isso é um aspecto bem cultural. Sei que vocês estavam zoando que não é da minha cultura, mas é bem isso mesmo. Sim. Hum. <risos> É totalmente na nossa cultura, é totalmente na nossa cultura. É, é a família, a família pro brasileiro é sempre muito importante, né? Sim. E não, não quero dizer que não é, né, não é isso que eu quero dizer. Não, não que não seja importante, é muito importante. Mas é, as pessoas, elas têm que ter a liberdade de poder voar com as próprias asas, né? E a família tem que entender isso, né? É, que é eu, eu quero acrescentar um ponto aí, que… Quem ainda está muito perto dos pais, às vezes, não vai ter preparação, não vai ter compreensão do que eu vou falar. Mas eu acho importante a entenderem entender isso, gente. Não, e, por favor, antes eu quero fazer um adendo. Amo os meus pais, amo a minha família, amo todo mundo, tá? Amo meu, O Vitor ama a mãe dele, a gente ama nossas famílias. Mas, cara, é bom ficar longe, tá? A gente precisa, para a gente se tornar adulto, a gente precisa uhum. de distância dos pais. Eles não deixam a gente 100% se tornar adulto até a gente estar tá bem distante deles. E é, é uma coisa que só quem sai mesmo e tira esse vínculo, esse laço, sente como que é que, ah, cara, isso é totalmente diferente. Porque quando a gente encontra com nossos pais em casa, a gente vai pro Brasil, ou é, eles vêm para cá. É o que a Paula tava falando aqui. Ah, em três dias tá o Delt brigando com a mãe dele. Em três dias é tá verdade. o brigando com a mãe dele, é normal. <risos> Entendeu? Eu começo a brigar com a minha mãe. Por quê? Porque a gente perde esse hábito. Eles continuam, às vezes, tratando a gente como filhotinho. Ai, meu filhotinho, não, não, não, quer fazer isso aqui, tal, tal, tal, né? E a gente não é mais, a gente é adulto, a gente desvinculou dessa, dessa identidade aí, desse personagem, entendeu? Uhum. E eles, pra eles, é difícil de aceitar, às vezes. E é muito bom pra gente se tornar adulto, ficar longe dos pais, gente. Faz umas. Faz umas tentativas aí, de vez em quando. Passa um tempo é. longe, vai passar um mês longe e tal, ver o que acontece, porque. O, o, a evolução que você tem, eu imagino, Delt, quando você foi fazer intercâmbio com 18 anos. Com 18 anos, não era? Eu fui com 23, na verdade. 23. Com 23 anos. O quanto que você cresceu naquele primeiro ano com 23 anos fora longe dos pais? Não, eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar exatamente isso, assim. Você começou a falar isso, assim, o pessoal tava falando Ah, tá me dando gatilho. Me dá gatilho. Porque o que aconteceu é o seguinte, é... Quando a gente tá falando de intercâmbio, normalmente as pessoas que vão fazer intercâmbio é, não são pessoas... De, de, de, de que, que tem pouco dinheiro ou que não tem nada de dinheiro são, são pessoas que vêm normalmente de uma família legal que tem uma, tem um, uma saúde financeira legal e tal, porque dá para fazer o processo. Ou você trabalhou para fazer o processo. O que eu quero dizer com isso é: você vem de um, de um, de um berço, né? Que tá ali com você. Quando eu fui para Austrália a primeira vez, eu tô querendo dizer isso por quê? porque minha mãe pagou meu intercâmbio. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu tinha 23 anos, minha mãe pagou meu intercâmbio. Ok. Assim como os pais de muitos, né, muitas pessoas pagaram intercâmbio também. Quando eu fui pra Austrália a primeira vez, eu era um puta do moleque mimado. Puta do moleque mimado. Tinha, tinha faxineira em casa, minha mãe lavava minhas roupas, a faxineira limpava meu quarto, eu só tinha que ir pra faculdade, sabe? Eu tinha carro. Então, assim, a vida tava fácil. A vida tava fácil. Eu ia crescer do jeito que tava aquela vida... Eu, ia não ia pra... muito. Eu, eu não ia, ia demorar muito pra crescer, e pode ser que eu ainda estaria morando com a minha mãe hoje, com 30 anos, sabe? Então assim, a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida foi eu ter falado, olha só, eu vou embora, eu vou embora e eu quero me virar. Só que isso tem que partir de você, entendeu? Isso tem que partir de você. É uma coisa que partiu de mim, minha mãe não falou pra fazer intercâmbio, minha mãe nunca queria que eu fosse embora de casa. Pela minha mãe, eu tinha ficado com ela. Só que a minha mãe entende que isso foi uma coisa que foi melhor pra todo mundo. E aí eu fui embora pra Austrália, e no primeiro mês de Austrália, minha mãe, minha mãe fez o seguinte, ó. Ela falou assim: filho, é o seguinte: eu vou pagar o seu. Eu vou pagar o seu, o seu intercâmbio. Eu vou te dar um dinheirinho pra você poder ir pra lá, tá ok? Mamãe vai te ajudar. Certo? Mamãe vai te ajudar. Mas minha, minha mãe ajudou. Sem problema nenhum. Mamãe vai te ajudar. O que que eu fiz com o dinheiro que minha mãe me deu? Minha mãe me deu 3 mil dólares. Minha mãe falou assim, vai lá com 3 mil dólares, tá? Você tem 3 mil dólares pra pagar... Já vai com o primeiro mês de acomodação pago. Tudo certo. Minha mãe me deu 3 mil dólares. O que que eu fiz com os 3 mil dólares, Giovana? Tinha lançado o Xbox novo na hora que eu cheguei na, na Austrália. Tava 800 dólares o Xbox novo. Eu comprei um Xbox. <risos> eu comprei o um Xbox. Eu comprei o Xbox. Aí que acontece, na Austrália, e assim como no Canadá, você tem que pagar o calção, né? Depois de um mês que eu tava na homestay, que minha mãe pagou pra mim, acabou meu tempo na homestay. Eu tinha que pagar o calção do apartamento novo. O calção era dois mil dólares. Me sobrou, me sobrou $200 dólares. Senhor. Né? Eu paguei uhum. o calção, não tinha arrumado emprego ainda, porque eu era um puta do moleque mimado do caralho, né? Não tinha arrumado emprego ainda Liguei pra minha mãe Mãe, você tem que mandar um pouco mais de dinheiro pra mim Porque eu preciso comprar comida Minha mãe falou assim, o que você fez com o dinheiro que eu te dei? Aí eu falei, não, tive que pagar uns negócios aqui e tal Aí o imbecil foi postar no Instagram Ah, Xbox novo Aí minha mãe, então E aquele Xbox que você comprou lá? Aí eu falei, não mãe, é que você não sabe Então ela falou, sabe o que você faz agora, meu filho? Você come o Xbox E ela desligou o telefone na minha cara Sua mãe foi fenomenal, ela tá de parabéns Não, minha mãe tá, de, tá parabéns. de parabéns Ela tá de parabéns A minha mãe desligou o telefone na minha cara Ela falou, agora você come o Xbox E ela desligou o telefone na minha cara No dia seguinte, arrumou um emprego No dia seguinte no dia seguinte, a partir desta ligação que eu fiz com a minha mãe, eu, eu fui de moleque pra homem em um minuto, assim, ó. Um minuto. Ó, eu vou te falar, é uma história, é uma história engraçada, é uma história que, que, é, que é, assim, que é, é, é besta de contar. Mas eu vou te falar que, assim, eu trabalhei que nem um filho de uma puta na Austrália. Eu trabalhei que nem um filho da puta, porque a partir deste dia, a minha mãe nunca mais me mandou um real. E eu nunca mais precisei, nunca mais pedi, e nunca vou precisar. Sabe? Tipo assim... E, e, e o que você falou de você ter o... O crescimento pessoal que o que outro país te dá... Cara, eu cresci em um mês, o que eu não ia crescer em um ano no Brasil. Uhum. Porque eu tive que lavar minha roupa, bicho. Eu tive que fazer minha comida, eu tive que arrumar minhas contas. Eu tive que pagar aluguel. Eu tinha que pegar busão todo dia, sim, pra ir trabalhar. Assim como eu fazia no Brasil, também pegava abusão, mas na Austrália eu tinha que pegar abusão, tinha que trabalhar, tinha que estudar. Cara, de 2013 pra cá, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca é. mais. E assim, quando a Paula me conheceu, eu ainda gastava dinheiro com, com álcool e era meio mendigo ali, alcoólatra. Quando a Paula <risos> me conheceu, foi quando eu melhorei, tá, gente? Foi a Paula que me salvou, inclusive. <risos> Obrigado, amor. Mas. <risos> e, e ainda assim, eu, eu passava mal na Austrália, viu? Porque, olha, quando a Paula me conheceu, até uma história engraçada, Giovana. Quando a Paula me conheceu, eu... eu tinha uma promoção no KFC de toda terça-feira, era 10 dólares, você, ganhava, você podia comprar 10 peças de frango. Eu era tão pobre, mas eu era tão pobre na Austrália, que o meu orgulho ficou tão alto depois que a mãe falou que ela nunca mais ia mandar dinheiro e mandou comer o Xbox. Ah, eu vendi o Xbox, tá, gente? Só pra lembrar. Eu vendi o Xbox. <risos> vendi depois o Xbox. Eu comprava a promoção da KFC na terça-feira e eu comia esse frango até sexta, Giovana. Eu comia de terça até sexta-feira porque eu não tinha dinheiro pra comprar comida. Tá? Só, só, só assim, tá? Só pra, só pra relembrar. Eu lembro quando a Paula me conheceu, a Paula era famosa, né? Maravilhosa, né? Um Ela comprou uma caixa de cerveja pra gente e eu chorei de alegria porque eu falei: caralho, como que você gastou 50 dólares comprando uma caixa de cerveja pra mim? E a gente ficou muito bêbado, e a partir desse dia, a gente se amou o resto da vida. Então, amor, obrigado, eu te amo, amo você. E a, a cerveja foi o que fez nosso relacionamento começar, muito obrigado. A, a, amor à <risos> cerveja que nos uniu. Amor à cerveja. Inclusive, eu tava tomando uma cerveja aqui, a Paula entrou aqui rapidinho, ela roubou a minha cerveja e foi embora. <risos> <risos> e foi assim que eu me apaixonei pela gente. Paula. Olha, história de intercâmbio, a gente tem muitas. É, o que eu quero deixar de, de, de explicação para vocês é que, assim, cara... Qualquer pessoa que migrou, né, Giovana? Qualquer pessoa que veio para fora, ninguém nunca vai falar que é fácil, né? Mesmo vocês que vieram copiar, teve uma história antes disso. E mesmo assim, chegando aqui, nada é fácil, né? É uma coisa que sempre vai ser difícil, mas no final das contas... Não me conheço se eu estiver errado, Giovana, mas valeu a pena pra vocês? Porra, muito, cara. Não tenho... Vale a pena todos os dias. A gente não tem nem palavras. Eu, eu, eu fico até encabulada às vezes que o pessoal pergunta ah, o que, que tem de ruim aí no Canadá? E eu fico assim, gente, não tem nada de ruim no Canadá. Para de querer achar defeito onde tá bom. Tipo, eu fico revoltada porque... Tipo, eu, eu não consigo achar o que tá... Ah, eu posso reclamar de umas coisas assim, mas eu, eu tenho noção, porque eu vivia no Brasil, que a qualquer reclamação que eu fizer é um first world problem, assim, uma reclamação tão nesse nível que eu uhum. me sinto retardada de reclamar. Eu não consigo reclamar, então... Às vezes a pessoa acha que eu tô querendo vender curso de IELTS porque eu falo isso. Foda-se, honestamente, eu não, normalmente não posso falar isso, né? Mas foda-se se você vai comprar meu curso, honestamente. Muda mas muda a sua vida, você quer mudar a sua vida? Muda a sua vida, entendeu? Ah, não quer fazer meu curso? Tá, ah, whatever, faz o que você quiser. Mas se você acha que, que é pra você fazer isso, mudar, emigrar e tal, faz o que é melhor pra você. E tipo, eu nunca vou ser uma pessoa que vou estimular você a fazer isso, porque pra mim foi muito bom. Mas eu acho que as pessoas têm que ter muita consciência delas próprias. Porque tem gente que é, não vai ter essa percepção de que desvencilhar dos pais é bom. Às vezes, tem gente que é muito, muito apegada, não consegue sair de dentro da casa dos pais. E aí, vai ficar sofrendo todos os dias. Então, a pessoa tem que ter um pouco é. de consciência também da, do que ela consegue ali entender. Porque às vezes, a gente... A gente acha que ah, nossos pais... Fazem a chantagem, não sei o quê, mas a gente também tem ali uma coisa e tá? tal. a gente tem que ter muita sinceridade com a gente. Tem outro lado, sabe? Mas eu não consigo nem falar mal, não consigo nem falar mal do Canadá de tanto é, que... Eu, eu acho que é o seguinte, se você quer ficar vendo irmão em vez de ver casal, o problema é seu, entendeu? Vai pegar informação Exato. errada lá. Exato. Esse... Esse não dias... sei nada, não. Esses dias teve uma pessoa que deixou um comentário lá no nosso YouTube falando assim... Ah, que é, as minhas maiores inspirações são vocês e os irmãos. Aí a gente, ixi... Pelo menos tá escutando um lado hum. que vai ser mais... Vai ajudar mais, então. Nossa, escolhe o um lado. Porque, olha, se as duas inspirações é o irmão e eu... A Acertado. gente tá falando. A, a verdade é que a gente tá falando coisas totalmente divergentes, entendeu? Essa é a questão. Então, eu fico confusa como que dá. É, é, que Mas, é, é, é tipo... É tipo... PT e Bolsonaro, entendeu? É. Não tem muito como, entendeu? O negócio. Não que tem de... muito como. Bolsopetismo, esse daí é um conceito novo. Bolsopetismo, não conhecia, gente. Muito, muito bom. A gente, a gente não vai falar de política, a gente não fala de política nesse tá canal, foda-se o Bolsonaro e os irmãos. Giovana, é o seguinte... <risos> gente, é o seguinte... Eu vou é. agradecer muito a presença da Giovana aqui nessa live. de muito obrigado uhum. por iluminar esta live, foi maravilhoso a sua presença, espero que a gente possa fazer isso mais vezes, espero que o chat tenha gostado, e para quem não segue a Giovana ainda, gente, os links estão aí no chat aí, se puder colocar os links aí, Davidson, para gente, os links estão aí no chat para vocês, sigam, fechem o curso de Aids com a Giovanna, que é uma pessoa maravilhosa, vai ajudar muito vocês, e Gi, eu tô devendo o fundi para vocês, te mando mensagem no zap para gente combinar isso aí, tá bom? Combinado, tá? Mais que certo. Gente, muito obrigada por me receberem, por serem tão fofos, por mandarem mensagens lindas. Muito, muito obrigada. Vocês são uns amores. Adorei. Um beijo. Valeu, Gi. Um beijo pra você, minha querida. Até mais.